Imagino eu que você já fez o seu cadastro no aplicativo, se preparou psicologicamente para começar, separou ali seu troco, limpou seu carro, deixou tudo pronto mesmo para começar a sua jornada de trabalho, certo? Mas vem cá, tu já pensou como você vai fazer quando de repente apertar para fazer as suas necessidades fisiológicas, ou tu acha mesmo? que nunca vai bater aquela vontade de fazer o número 1 um, ou até mesmo o número 2 durante uma corrida hum? Como Lucas, não se preocupe, eu tenho aqui um objeto mágico que me permite usar o banheiro a hora que eu quiser Eu só preciso encostar o meu carro, rosquear aqui essa tampinha, mirar e problema resolvido <risos> sério mesmo? Que você já pensou em fazer logo isso de cara? Hum, mas e se eu te disser que mais da metade dos motoristas fazem exatamente isso, compra ali uma água, bebe toda ela e deixa a garrafinha para esses momentos de emergência, você acredita? Se sim, escreva aqui nos comentários a sua opinião sobre isso e até mesmo se você já fez ou não, para eu não ficar com cara de mentiroso aqui, beleza? Mas eu vou ser sincero agora contigo, quando eu comecei a trabalhar com os aplicativos, eu era bem fisuradão mesmo, daqueles caras que não parava nem para beber água, e quando eu precisava, eu usava o banheiro ali mesmo, dentro do carro com garrafinhas, mas meu amigo ou minha amiga, essa atitude irresponsável de minha parte, só me trouxe problemas de saúde, como dores nas costas, dores nas pernas, na lombar, na coluna, meu, ganho de peso mesmo e de barriga inclusive. E se você puxar uns vídeos antigos meu aqui do canal, você vai ver que eu era muito, mas muito magro mesmo. Tudo porque eu não sabia a hora de parar, só fiquei engordando, comendo Burger King, enchendo o meu corpo só de besteira e estragando a minha saúde. Tudo, novamente repito, porque eu não sabia a hora de parar. Eu só queria ali ganhar o meu dinheiro e dane-se minha saúde. Hoje eu me arrependo profundamente das escolhas que eu cometia, principalmente da burrice que eu cometia. Por isso eu gostaria de lhe orientar a não cometer os mesmos erros que eu. Inclusive, novamente, eu vou te passar umas dicas de ouro para você encontrar os melhores locais próximo ao desembarque dos passageiros que sejam seguros para você levantar do seu carro, se esticar e usar o banheiro se necessário. Então já senta o dedo no botão de like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada de novo e vem comigo! <música> Bom, acredito eu que você já deve ter percebido que o meu nome é Lucas, certo? Sou motorista de aplicativo desde 2017 e eu posso dizer com autoridade, nunca, mas nunca mesmo trabalhe mais de 4 horas seguidas sem nenhuma pausa. Digo isso porque em uma consulta Que eu tive em 2020 agora Meu médico me puxou a orelha meu, Com tanta, mas tanta força mesmo Ao saber que eu trabalhava Tanto tempo sentado E não me preocupava Nem sequer levantar E quando eu digo tanto tempo Eu estou dizendo ali de uma média de 10 a 14 horas Sem parar É isso mesmo Trabalhava que nem um cavalo novo Então, ele me explicou o Todos os perigos que eu estava passando, inclusive o risco de ter câncer de próstata devido ao abafamento do banco ao ficar muito tempo sentado ali no carro, e me orientou a sempre levantar do carro quando eu pudesse. Claro, eu me assustei com tudo aquilo, e busquei formas de me alongar e, e utilizar o banheiro de forma segura nos dias atuais, então eu comecei a pesquisar ali, e no começo eu usava o próprio Waze, eu vou mostrar aqui para você, onde você encontra postos de combustíveis próximo, eu vou colocar aqui na tela, vou puxar até um pouco aqui para o lado, veja só, aqui no Waze, se você clicar aqui na opção pesquisar, e colocar e clicar nesse opção aqui de combustível você vai ver que aparece vários postos próximos e ali você consegue sim encontrar um posto de combustível que tem um banheiro público para utilizar, mas nem tudo são flores, infelizmente ao utilizar esse método de buscar postos de combustíveis para fazer as suas necessidades alguns postos de combustíveis não permite que você utilize o banheiro ou o sanitário deles lá sem você usar a conveniência comprar algo abastecer sei lá eles não permite que você utilize o banheiro e isso é um pouco constrangedor principalmente quando você já perdeu uma quilometragem para ir até o posto ou se você está muito apertado e você realmente precisa usar o banheiro então o que eu particularmente recomendo existe um aplicativo que ele é muito pouco falado entre os motoristas, tem motoristas que utilizam, mas tem motoristas que acaba passando despercebido que é esse daqui ó, Rebu, esse aplicativo Rebu tem essa opção aqui ó, que eu vou mostrar para você clicando aqui no botão de pesquisa do, do aplicativo, você vai ver que tem a opção sanitários essa opção sanitários, ela vai buscar sanitários públicos próximo da onde você está então ao clicar ali você pode encontrar mcdonalds, burger kings, é, upas, amas, hospitais meu são diversos locais públicos na qual você pode ir lá parar o seu carro esticar as pernas e utilizar o banheiro ali se necessário. Então, essa é a melhor ferramenta para você que trabalha com aplicativo. Porque nela, além de ter essa opção sanitários, tem a opção de você encontrar a melhor região para se trabalhar, tem a opção de você calcular os seus ganhos. Meu, é muitas opções que tem nessa ferramenta. Ela é 100% completa. Eu não vou ficar aqui falando de todas as funções, porque o objetivo é falar sobre os sanitários, né? Mas então, meu querido ou minha querida, não dependa apenas do uso de garrafinhas para fazer as suas necessidades. Aprenda a levantar do seu carro e a usar locais públicos para não ter problemas de saúde como eu tenho hoje. Por simplesmente não saber a hora de parar. Mas vem cá, você já pensou mesmo em utilizar garrafinhas para fazer as suas necessidades? Hahaha. <risos> Sem vergonha mesmo, escreva aqui nos comentários que eu quero saber quantos motoristas fisurados temos nos dias atuais, ou se era somente eu que utilizava garrafinhas. Então é isso, eu tentei fazer um vídeo curto, objetivo, para te orientar sobre a questão de saúde e também para você não ficar dependendo apenas do uso de garrafinhas plásticas para fazer suas necessidades. Então eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha entendido o objetivo principal desse vídeo.